Graças a Deus Por mais este louvor Por mais esse bom tempo que estamos tendo na presença de Deus Você pode abrir aí sua Bíblia Romanos 11 Fiquemos em pé Nós vamos ler essa escritura, esse capítulo Como sempre fazemos no começo Então eu digo, rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma Porque eu também sou israelita da semente de Abraão Da tribo de Benjamim Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu Ou não sabeis que a escritura diz de Elias Como ele intercede a Deus contra Israel Dizendo Senhor, eles mataram os teus profetas E derrubaram os teus altares E eu fiquei sozinho E eles buscam a minha vida Mas o que lhe diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Assim, então, também no tempo presente há um remanescente de acordo com a eleição da graça. E se é por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. O que, então? Israel não conseguiu o que buscava Mas os eleitos conseguiram e os demais ficaram cegos De acordo com como está escrito, Deus lhe deu um espírito de sonolência Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até este dia E Davi diz que a sua mesa se torne em laço e em armadilha e em pedra de tropeço e em recompensa para eles. Sejam escurecidos os seus olhos para que eles não vejam e para que encurvem continuamente as costas. Então eu digo, eles tropeçaram para que caíssem? De forma alguma. Mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios para provocar-lhes ciúme. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua dissimulação é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu serviço, para ver se de alguma maneira eu posso provocar ciúmes aos que são da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação, se não a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. Se a raiz for santa, assim também serão os ramos. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, mas se te gloriares Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti Tu então dirias, os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado Bem, por sua incredulidade eles foram quebrados e tu estás de pé pela fé Não sejas arrogante, mas teme Porque se Deus não poupou os ramos naturais Cuida para que ele não poupe a ti também. Vê pois a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade ou perdão. Para com os que caíram, severidade; mas para contigo, a bondade. Se permaneceres na sua bondade, do contrário, tu também serás cortado. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Porque se tu foste cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira? Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos. Que a cegueira aconteceu em parte para Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito De virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades E este será o meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vós Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento porque assim como vós também em tempos passados não crieis em Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora não creram para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Ó oh, profundidade das riquezas! da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, abra o nosso entendimento e fala conosco através da Tua Palavra, que realmente possamos crescer um pouco mais, espiritualmente falando, na graça e no conhecimento do Senhor, através dos ensinos desta Carta. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podem assentar, irmãos. Graças a Deus Nós chegamos aqui ao Ao ápice da, do ensino de Paulo aos Romanos É como se ele viesse durante todos os capítulos anteriores Como aquele avião que está decolando E subindo, e subindo, e subindo, e subindo Até que ele chega na altitude de cruzeiro E ali então... Ele atinge a altura que ele deseja atingir para que a viagem aconteça. Dessa forma, os capítulos que antecedem esse capítulo 11, vêm preparando o leitor para o cerne da questão. O cerne da questão é tratando, nós estamos vendo desde o começo, o assunto é Israel e agora ele está tratando aqui sobre o plano de Deus para Israel então ele chega no capítulo 11 como sendo o ápice de todo esse tratado teológico de toda a carta aos romanos é riquíssima né? nós temos aprendido tanto com ela nós aprendemos que o capítulo 9 ele fala sobre a eleição de Israel que é um ato exclusivo de Deus o capítulo 10 ele vai falar sobre a rejeição de Israel que é uma, uma decisão e uma responsabilidade de Israel e o capítulo 11 então ele começa a tratar sobre o futuro de Israel e por entre meio ao assunto aparece o Gentio. aparecemos nós por isso esse assunto é interessante e é importante para nós, não é certo? Quando se fala em Israel, precisa compreender, nós aprendemos hoje de manhã, Deus é, não rejeitou Israel, ele começou o capítulo primeiro com uma pergunta, será que Deus rejeitou o seu povo? de forma alguma de maneira nenhuma porque, e ele vai dar, depois nós vamos é, é, ver as evidências que ele dá para comprovar o que ele está falando então, é preciso entender que a própria existência de Israel, hoje podemos chamar de um dos maiores milagres, se não o maior, da história. O maior milagre da história é a sobrevivência de Israel. Quando você começa a ver o contexto histórico de Cristo para cá, poderíamos tomar desde Abraão, mas vamos olhar só na nova aliança. Israel, quando Cristo veio, estava vivendo sob o domínio dos romanos. Esse domínio durou desde o ano 63 a.C. até o ano 313 d.C. Foi nesse domínio que o general Tito invade Jerusalém e faz um massacre. Os que sobrevivem são expulsos e espalhados pelo mundo. A partir dali, a cidade de Jerusalém vai ser ocupada. É, constantemente ao longo da história por diferentes é, povos, por diferentes é, culturas, você vai ter as dominações de Jerusalém né? você tem o domínio bizantino, após o domínio romano entra o domínio bizantino, que vai do 303 ao 636 depois vem o domínio dos árabes de 636 a 1099, então em 1099, você começa o domínio dos cruzados e vai até 1291. Então, o domínio mameluco de 1291 até 1516, estou falando de Jerusalém, não é? 1517 a 1917, Israel, é, Jerusalém esteve sob o domínio otomano. De 60, é, do ano 70, quando... Jerusalém foi invadida pelo general Tito. Quando a, a, a diáspora aconteceu, Israel esteve disperso, espalhado pelo mundo, do ano 70 até o dia 14 de maio de 1948. Isso dá um total de 1.878 anos. Sem pátria, sem a sua própria nação. E a coisa tremenda é que, durante esses mil oitocentos e poucos anos, eles não perderam a sua identidade como judeu, a sua cultura, a sua língua. Eles não perderam nada. A única coisa que parou, que cessou, por uma determinação de Deus, foi o sacerdócio levítico, os rituais, os sacrifícios então, irmãos, a existência dessa nação uma vez espalhados pelo mundo nós vamos presenciar ao longo da história, vários ataques diretos a judeus, poderia citar aqui, fazer uma aula de história né? mas vou citar dois um deles, o ataque, o massacre da Basileia, que aconteceu no ano 1349, por ocasião da peste negra, por por questões dos ritos judaicos de purificação e lavagem das mãos e, e cuidados de, de, de asepsia, a peste negra afetou muito pouco os judeus. Justamente por isso os judeus foram acusados de eles terem envenenado as águas e causado a peste negra. Então, muitos judeus foram perseguidos e mortos durante o período da peste negra. Quando chega no, na Idade Moderna, no século XX, na Segunda Guerra Mundial, você vai ver um, um dos maiores massacres, mais uma vez, acontecendo no Holocausto. Quem viveu, quem vivesse naquele período, durante o forte da Segunda Guerra, da investida alemã, poderia dizer, dessa vez, os judeus vão ser exterminados da face da terra. Porque eles eram levados aos milhares, aos campos de concentração e eram mortos em câmaras de gás depois de levar, serem levados a exaustão em trabalhos forçados uma, uma página negra da história moderna né? e o que parecia o fim de um, dos judeus na verdade foi o preâmbulo do renascimento da nação aquele vale de ossos secos começa cada osso juntando com o seu osso começa a se levantar e em 1948 pouquíssimo tempo depois da guerra os judeus voltam a Jerusalém e retomam a sua cidade o seu país então, irmãos, a existência de Israel é prova viva disso que Paulo está falando aqui em Romanos 11. Deus não rejeitou o seu povo. A sua cegueira, é, é, em parte, nós temos aprendido hoje de manhã, não é todos os que é, são descendência sanguínea de Abraão é que são judeus, é disso que Paulo está falando, haverá um remanescente que será salvo. Eu preciso abrir aqui um, um parênteses, porque há um entendimento, como nós aprendemos no passado, que é o dispensacionalismo. O dispensacionalismo entende que, uma vez que os judeus rejeitaram a Cristo, então abriu um parênteses na história para os gentios. E Deus não está tratando com os judeus, mas está tratando com os gentios. Quando a gente começa a, a estudar a Bíblia, e a olhar todas as cartas de Paulo, porque Paulo foi o, o mensageiro, o apóstolo direto aos gentios, alguém que trouxe o evangelho para os gentios, quem abriu a porta do evangelho para os gentios, de fato, foi Pedro, na casa de Cornélio, mas a, o apóstolo que seguiu realmente com o seu trabalho missionário, e, e com o seu apostolado voltado aos gentios, e Paulo nunca é chamado de profeta Paulo é apóstolo apóstolo aos gentios. Ele, ele vai mostrar em diversas passagens da Bíblia em suas cartas é, que essa afirmação do dispensacionalismo não tem base não tem sustentação porque lá em Efésios capítulo 2 você pode acompanhar aí Efésios, capítulo 2, ele vai, ele vai dizer de uma forma muito clara, a partir do versículo 11, que aquela barreira, aquela muralha que separava os dois povos, preste bem atenção, ela caiu por terra, ele está dizendo que ela não existe mais, Efésios 2, 11 até o 22, nós vamos ler assim, portanto lembrai-vos, de que vós no outro tempo eram gentios na carne chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens que naquele tempo vocês ele está falando com gentios vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquela antiga aliança, o gentio não teria direito de entrar nem no pátio do templo lá, sem se converter ao judaísmo. Ele teria que ser um prosélito. Prosélito, por isso que vem proselitismo, prosélito era um gentio convertido ao judaísmo. Mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe já pelo sangue de Cristo chegaram perto porque ele é a nossa paz e preste bem atenção nisso o qual de ambos os povos fez um derrubando a parede de separação que estava no meio essa parede caiu Deus não está tratando agora, olhando para judeu ou gentio. Agora, ambos são um povo. Nós vamos ver o critério de salvação, é o arrependimento, tanto para o judeu quanto para o gentio. Mediante a fé em Cristo Jesus. E na sua carne, desfez a inimizade, isso é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos, matando com ela a inimizade as inimizades. E, vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E aí aquela escritura que nós sempre ouvimos, né? assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, é disso que ele está falando, você já não é mais estrangeiro, você não é visto mais como um desprezado por Deus, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas o mesmo fundamento que ele está falando aqui de apóstolo e profeta é da antiga aliança estamos edificados sobre os fundamentos desses apóstolos e profetas lá atrás de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o tempo, para templo santo no Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no espírito que coisa gostosa isso, né? Deus vem, Jesus vem para unir esses dois povos na cruz. Essa muralha foi derrubada. A igreja, então, hoje, ela é formada tanto de judeus quanto de gentios, que ambos, sendo salvos mediante o arrependimento, mediante a fé em Jesus Cristo. O centro da adoração é Cristo. O que pagou o preço pela salvação é Cristo, e não outro. Por isso, a, a, o culto à personalidade realizado em tantas seitas por aí, é, é algo que vai completamente contra o cristianismo, porque o cristianismo tem o centro da sua adoração em Jesus Cristo, e não em outro, agora Deus não rejeitou o seu povo, vamos lá para o versículo primeiro de Romanos 11, Romanos 11, primeiro Paulo faz uma pergunta, rejeitou Deus, o seu povo, e ele mesmo responde de maneira nenhuma, de forma alguma. E então ele começa a apresentar evidências de que Deus não rejeitou Israel. E a primeira evidência que ele apresenta, de maneira muito óbvia, ele diz, porque eu sou judeu. E lá em Filipenses 3, 5, se você quiser anotar, é, vai, ele, mesmo, ele mesmo vai... É, validar essa informação da sua linhagem, ele vai dizer em outras palavras, eu, eu sou um judeu é, puro sangue. Se há um, um judeu puro sangue, era Paulo. Se vocês estão se gloriando aí na carne, por ser judeu, né? deixa eu voltar um pouquinho, ele diz... É, por que a circuncisão, eu três, é o 3, 3, Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. Jesus, quando encontrou aquela mulher, aquela samaritana, nós falamos disso no devocional essa semana, ele fala sobre isso. A, a, a hora vem e já é chegado, né? Quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E agora, então, Paulo está dizendo, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. Não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha, ele está falando isso para judeus e gentios, ele está falando para, especificamente para o judeu, assim, vocês estão se achando aí porque são judeus, vocês acham que são melhor que o gentio. Se há alguém que podia se achar, sou eu. que aí ele vai começar a linhagem e vai mostrar as suas credenciais, dizendo, sou circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Essa carterada que ele dá é, para aqueles que conheciam naquele tempo a seita dos fariseus, o grupo dos fariseus, é, era para tremer na base ou oh, então se era um fariseu hoje nós temos a visão dos fariseus é uma visão ruim mas na verdade a, a seita dos fariseus era o, o, o segmento religioso de Israel o mais rigoroso que existia era aqueles que olhavam a lei nos mínimos detalhes então ser fariseu era o era, era mesmo que dizia, ó, eu sou da mais alta classe religiosa dentro de uma nação, que era a única nação que adorava a Deus, que Deus recebia adoração. Então, dentro dessa, dessa nação judaica, havia os fariseus que ainda dentro de uma nação religiosa era o top dos top do religioso. Você imagina isso? Então, além de eu ser judeu, eu era fariseu. É disso que Paulo está falando. Hebreu de Hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo fui perseguidor da igreja. Fui tão zeloso a ponto de perseguir a igreja. Segundo a justiça que há na lei, de acordo com as obras, eu era irrepreensível. Olha, não é brincadeira o caboclo falar uma coisa dessa. Realmente, ele tinha que é, estar numa posição que a sua vida. Mostrasse que realmente ele era o que ele estava falando. Agora, e depois nesse contexto de Filipenses, ele vai falar: agora o que eu tinha para mim era lucro, eu reputei por perda para ganhar a Cristo. Mas eu quero focar nisso. Essa linhagem é uma evidência que Paulo apresenta em Romanos 11, que ele ele mesmo é judeu, então o que ele está dizendo, olha, se eu sendo judeu, também fui salvo, é evidente que Deus não rejeitou o seu povo, estão entendendo? Sim ou não? Amém? O frio nos deixa quietinho, né? assim, Encolhido para a gente não, não perder o calor do corpo, até falar a gente evita, mas eu gosto de Está movimentando para aquecer, não é? é? Ficou com dúvida aí? Então anota aí para não perder a dúvida. né? Eu digo que às vezes você pergunta, você tem dúvida? Quando a pessoa não fala nada, fica quieto, te olhando, de duas uma. Ou ele não tem dúvida mesmo, ou ele não entendeu, foi nada. Aí ele não sabe nem por onde que ele começa a fazer a pergunta. Na verdade, desde a hora que você começou a falar, até agora eu não entendi nada. Então, começa de novo. Amém, graças a Deus. Paulo está dizendo, olha, se eu que sou judeu fui aceito, isso é uma prova de que Deus ainda está aceitando judeu. Até hoje. E aí, para é, validar ainda mais a sua argumentação, ele vai nos versículos 2 até o versículo 4, ele volta no passado. Por quê? É, é, é o que eu falei para vocês, a gente precisa olhar o bloco todo, o contexto todo. Versículos 9, 10 e 11, tem um, é um conjunto de informações que estão conectados entre si. É, aqui... Paulo está, dizendo, Paulo está dizendo, olha, ele não rejeitou os judeus, ele não rejeitou o seu povo, mesmo porque nesse momento difícil, mesmo que todo Israel tenha, a maioria do povo não creu, não é argumento que desqualifica o evangelho, não é porque o Israel não creu como nação, que o evangelho está desqualificado, é disso que ele está falando. É um momento difícil que nós estamos vivendo, porque o evangelho está sendo pregado, mas muitos não estão crendo. Agora, por conta disso, quer dizer que Deus rejeitou o seu povo? Não, Deus não rejeitou o seu povo, que ele conheceu, que ele antes conheceu. A palavra aqui, conheceu, antes conheceu, prognóstico, que vem é, lá do termo de conhecer de antemão. Por isso, quando você vai no médico, ele faz um prognóstico. Ele procura ver o que você tem e por isso prever o que pode vir a acontecer. Essa palavra, conhecer antecipadamente. Então, Deus, ele, Paulo está dizendo, ele não, ele não abandonou esse povo que ele conheceu antecipadamente e escolheu. Já falamos sobre essa eleição no, no capítulo 9, né? é, capítulos 9 e 10, e nós já abordamos é, sobre isso. E agora, ele volta de novo ao passado para mostrar, não é porque o momento é difícil que Deus abandona seu povo, aí ele vai lá para Elias, dos versículos 2 a 4, ele vai dizer assim, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis que a escritura diz acerca de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam a minha vida, mas o que diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim sete mil homens que não dobraram o seu os seus joelhos diante da imagem de Baal com isso nós entendemos mesmo no momento mais difícil da vida de Elias Israel estava totalmente enredado, afundado em idolatria Deus ainda tinha reservado 7 mil ou seja, um remanescente de toda a nação que não tinha se dobrado diante de Baal com isso aqui Paulo está nos ensinando olha, sempre, agora nós podemos trazer para todos os tempos desde o princípio até agora Deus sempre tem um remanescente na terra Deus sempre tem os seus mesmo nos momentos mais difíceis e se, se podemos é, é, pensar no momento difícil é esse que nós vivemos eu tenho falado, se esse não é o tempo da apostasia, estamos muito perto, já estamos na introdução desse tempo. Há uma grande apostasia se manifestando no mundo. O mundo religioso, as igrejas, estão perdendo, esquecendo, esquecendo da, do que é ser um cristão. De qual a função da igreja. A igreja começa a se envolver com tudo menos com aquilo que é a função dela. A igreja começa a se envolver com política, a igreja começa a se envolver com patrimônios e riquezas. A igreja começa a se envolver com programas de toda sorte, de todo tipo de toda classe, de tudo, mas esquece a função principal dela. Quando Jesus aparece ressuscitado, já falamos muito, essa semana que passou, praticamente eu falei só disso, né? Mateus 28, ele dá a sua última ordem, façam discípulos de todas as nações, ensine eles a obedecer tudo que eu vos tenho ensinado, ou seja, aquilo que você aprendeu, passa para frente. Ensine não só com palavras, mas também com a vida. Mas não é só com a vida, com palavras também. Faça discípulos. Prega o Evangelho. Viva o Evangelho. A igreja está posta na terra é para isso. Nós não podemos ter medo, vergonha de testificar de Cristo. Ontem a irmã me pergunta, porque a gente foi ensinado, pastor, que a gente deve se afastar dos parentes que não são da mesma fé, da mesma igreja. Eu disse, olha, isso foi um ensino falso, isso é falso, cristianismo não é isso cristianismo, eles estavam reunidos no cenáculo até receber o Espírito Santo, quando o Espírito Santo caiu sobre eles e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, dentre eles, eles não aguentaram mais ficar isolados, eles saem para fora e começam a falar para as pessoas nas ruas a respeito de Cristo, eles começam a testificar, eu vou ver sempre Paulo em movimento, sempre de um lugar a outro. Você vai encontrar em todos os momentos, nós vamos citar as referências daqui a pouco. Paulo, sempre que ele fazia uma viagem missionária, o primeiro lugar que ele ia... Quem lembra? Quem pode arriscar? Qual o primeiro lugar que ele ia? Na sinagoga. Porque o Evangelho veio primeiro para o judeu, depois para o gentio. E depois que aqueles judeus não aceitavam, ele se voltava para os gentios. Mas você não vai ver Paulo chegar numa cidade e se esconder. Ele estava sempre em público, sempre aproximando-se das pessoas para levar o Evangelho. Isso é importante. A igreja tem esquecido disso. O mundo tem se esquecido disso. mas Deus sempre tem os seus remanescentes eu creio que nesse tempo tão difícil, assim como lá em Israel no tempo de Elias, haviam remanescentes israelitas, nesse tempo de uma depravação da fé há cristãos que são ainda os remanescentes de Deus não é todos que são batizados não é todos que estão na igreja que são realmente cristãos É isso a gente precisa entender Há muitos cristãos nominais Aqueles que se, se chama a si mesmo de cristão frequenta a igreja como uma tradição Mas ele realmente não teve uma experiência com Deus E aí é onde eu digo Deus tem remanescentes Aqueles cristãos que realmente estão Lutando para fazer, para viver O que a Bíblia diz que um cristão deveria viver e fazer Então Paulo nos versículos 2 a 4 ele volta ao passado e diz assim, olha, mesmo no tempo difícil, Deus não abandonou Israel. E nos versículos 5 e 6, então, ele traz de volta para o presente, no momento em que ele está escrevendo essa carta. Ele diz assim, também, assim, então, também no tempo presente há um remanescente. Quer dizer, não é porque todos, já vimos aqui o contexto anterior, não é, não é que Israel, a maioria, não creu que Deus não tem o um remanescente. Deus tem o um remanescente, de acordo com a eleição da graça. E se é por graça, não é mais, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça, mas se for por obras, então não é mais por graça, do contrário, a obra não é mais obra. Então, nesse contexto, Paulo está dizendo que mesmo naquele momento, havia judeus convertidos que estavam sendo ganhos pelo Evangelho da Graça. Ainda hoje, em nossos dias, para vocês terem ideia, eu sei que muitos já sabem, mas mesmo em nossos dias existem comunidades judaicas messiânicas, judeus que creem que Jesus é o Messias. Não sei se todos sabem disso, mas isso é uma realidade. De acordo com Paulo, e aí ele vai, ele vai desdobrar esse entendimento, não só na carta aos romanos, mas em todas as suas epístolas, judeu, não é aquele, não é aquele que tem uh, o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas judeu é o que tem a fé de Abraão, por isso ele vai dizer, por isso que através de Cristo, se não me engano aos gálatas, né? nós somos feitos filhos de Abraão, pela fé, nós temos a fé de Abraão em nós, Abra aí Romanos 2, Versículos 8 e 9, Romanos 2, perdão, 28 e 29, Romanos 2, 28 e 29, Porque não é judeu o que o é exteriormente Nem é esta circuncisão que é exteriormente feita na carne Porque o que diferenciava o judeu era a circuncisão Mas ele está dizendo, não, isso não, não é isso O que é judeu mesmo é no interior A circuncisão é a do coração, pelo espírito, não pela letra cujo louvor não é de homens, mas de Deus e no versículo 6 aqui de Romanos 11 volto aqui para Romanos ele volta a bater na tecla lei versus graça quando fala em lei, está falando da antiga aliança e o judeu estava buscando a salvação pelas obras da lei não faça, não toque, não manuseie então é isso que Paulo está dizendo, se é por graça, não é mais pelas obras. Já não é mais pela lei. É, houve uma transição da velha aliança para a nova aliança. A nação judaica, ela perdeu a salvação como nação. Ela, ela rejeitou, melhor dizendo porque eles estavam buscando pelas obras o remanescente eles aceitaram a misericórdia receberam misericórdia porque eles entenderam que não é por obra mas é pela graça os versículos 7 a 10 vão vão falar sobre isso. Eu não sei se a, a questão, a dúvida aí foi. Eu não toquei nisso. Não, acho que vai tratar mais, para mais, frente. mais para frente. Então fica anotado aí. Ah, sim, é não. Isso é, isso está isso está lá na frente. É, isso vai ser tratado lá na frente. Talvez nem hoje ainda. Senão não, a gente atropela. É, o que então? Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram e os demais ficaram cegos. Eu estou lendo o versículo 7 né? do capítulo 11 de Romanos, agora o 8. De acordo como está escrito, Deus lhes deu um espírito de sonolência para não verem e ouvidos para não ouvirem até este dia. E Davi diz que sua mesa se torne em laço e em armadilha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 aqui na minha tradução ele deu um espírito de sonolência para que eles não enxergassem não é que Deus, preste bem atenção nisso porque isso é importante não é que Deus deliberadamente fala não, você eu não vou deixar você crer compreende? ah senhor, mas eu quero crer, eu quero ser salvo eu não vou deixar, porque eu não gostei de você não é isso é, aí a gente tem que voltar lá, é, se não me engano, o capítulo primeiro de Romanos Me veio agora aqui essa escritura Eu só... Vamos ver se eu vou achar aqui Isso, Romanos 1 É... 22, Eu, na verdade teria que ler o capítulo todo, mas vamos ler aqui do 21. é 21, 21 já, já vai ajudar a gente a ter um entendimento, porquanto não tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu, professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, para uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundice por meio das luxúrias de seus próprios corações para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa, Deus os entregou às suas afeições vis porque até as mulheres mudaram o uso natural, que é contrário à natureza. Apesar de ele estar falando de uma outra coisa, não é? ele está falando aqui sobre a promiscuidade, ele está falando sobre a homossexualidade, apesar de ele estar em um outro assunto, é, é, isso serve para a gente entender um pouquinho do que é Deus nos entregou um espírito de sonolência, Deus lhes deu o espírito de sonolência, o Deus endureceu. Não é que Israel estava querendo crer em Jesus e Deus falou, não, você não vai crer, eu não vou permitir. É porque Israel já não estava querendo. Ele já tinha rejeitado, então Deus diz, então você já não está buscando mesmo, você já não quer. Então a pior coisa que Deus pode fazer ao homem é deixar ele fazer o que ele quiser, por conta própria. Permita-me corrigir isso, porque senão fica suando que Deus não, é, não tem o livre-arbítrio não é isso, a pior coisa que pode acontecer é Deus falar, então você quer você quer se afundar por conta própria faça como você quiser o que, o que acontece aqui é que esse povo o rejeita e aqueles que o rejeitam então Deus diz, ok, você quer rejeitar você pode rejeitar foi dada a eles então essa sonolência mas não todo Israel, e é preciso entender isso. Não quer dizer que todo israelita rejeitou, e Paulo já abordou isso, e falou, não, há judeus que estão sendo salvos, ainda hoje há judeus que estão sendo salvos. Aquilo, deixa eu ler de novo, o versículo 9, você vai ver que aquilo que era para ser uma bênção foi pedra de tropeço para eles. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço e em armadilha e pedra de tropeço, em recompensa para eles. Veja, aquilo que era uma bênção para Israel, os sacrifícios, os rituais, a lei, que é disso que ele está falando, o tempo todo aqui nessa carta virou para eles um laço e um tropeço porque da lei eles começam a adotar tradições e através da tradição eles começam até a ir contra a própria palavra de Deus irmãos, isso é muito importante porque isso tem muito a ver conosco aquilo que é para ser uma bênção Muitas vezes viram uma maldição. Falei sobre a serpente de bronze lá com Israel, quando a nação foi é, atacada por serpentes e começaram a ser picado por serpentes e morriam. O povo entra em desespero. Então Deus manda Moisés fazer uma serpente enrolada numa haste de bronze. E aconteceria que todo que fosse picado pela serpente, olhasse para aquela serpente de bronze, seria curado. É uma bênção. É a cura, a libertação do mal. O tempo passa, acabou aquela, a, aquela praga de, de serpentes picando o povo. Eles avançaram, vida que segue. 500 anos depois, esse povo estava queimando incenso para serpente de bronze. Era uma coisa que foi uma bênção, não é? Mas virou uma maldição. A ponto de Ezequias assumir o seu reinado, e é a primeira coisa que ele faz ele pega aquilo e esmigalha aquela serpente, eu imagino que não foi fácil para ele quebrar aquela serpente, não digo a ação em si de quebrar, mas a repercussão que daria, tanto para o povo, quanto para os sacerdotes e para os religiosos, e ele quebra e ele chama em hebraico a palavra que quer dizer, isso aqui não é nada além de bronze, esmiuçou aquilo, ele começa derrubando altares, mas a primeira coisa é a serpente de bronze. Assim acontece com Israel o tempo todo, coisas que são bênção. De repente, Israel muda o centro da adoração, porque o centro da adoração está em Deus. E começa a usar aquilo que é uma bênção como se fosse o centro da adoração. Aí você vai ver, para nós hoje, no mundo religioso pós-moderno, você vai ver as igrejas Infladas Transbordando de sincretismo religioso A água do Jordão é, é, é o óleo de Israel É o vale de sal É a fogueira santa de Israel É um sete sexta-feira à meia-noite claro. A toalha com o suor do apóstolo. A camisa que o apóstolo levou uma facada, um tiro, não sei o que foi. A camisa com o sangue do apóstolo. Foi leiloado lá, né? Então, gente, é, é isso, é verdade. Feijão ungido. Não tem coisa que me soa tão patético que a gente dá risada. A vassoura ungida para varrer as maldição para fora. A chave a meia. Bom, vocês lembram aí me ajuda, como é que é? A chave a meia. meia também para ungir os pés. Oh, meu Deus do céu. Fazem isso na igreja, faz isso com coisa sagrada e coisa que nem é sagrado. O que que a água do Jordão tem? É uma água suja, até inclusive poluído. O que que tem a ver o óleo? É um símbolo. Nós ungimos com óleo, porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala. Está enfermo? Chama os presbíteros da igreja. Unja ele com óleo, a oração da fé salvará o doente. Agora, a coisa está tão cheia de sincretismo religioso, Campanha disso, campanha daquilo, sete sexta-feira. É, uma vez eu lembro, que isso não é novo, eu era jovem, ainda eu vi no rádio. É, vamos ter sete sexta-feira, meia-noite, terminando na sexta-feira, treze, meia-noite. Eu falei, gente, isso é uma igreja ou um centro de Umbanda? Porque eu vejo, eu, eu ouvia muito sobre isso, pelo povo que faz Umbanda aí, fazer os trabalhos nesses para com isso, vamos para a palavra, a igreja deixou de ser aquilo que ela é, o que ela deveria ser, e, e, e pontos da Bíblia que deveria ser bênção para a gente, eles estão tomando e fazendo virar maldição, vira laço, vira tropeço, vira chacota aí na internet, desqualifica o genuíno evangelho que eles acham que tudo é tudo é igual e sabe o que é pior é que o povo gosta de ser enganado aquela expressão me engana que eu gosto não lê a bíblia um povo que não lê a bíblia ele acredita em qualquer coisa eu nunca vi como pode o povo gostar de ser enganado. É o que eu falei de manhã. Aí o pastor levanta lá e fala, essa Bíblia hoje não vale quase nada, o povo dá glória a Deus. Falei, Gente, isso devia, devia ser tirado do púlpito. Você não merece esse lugar, falar uma blasfêmia dessa. Ou no mínimo a igreja se levantar toda e ir embora. Aqui eu não piso mais porque Deus já deixou esse lugar. Se é que esteve alguma vez, Ele deixou. Outros aí vão, faz a. a fala, Deus já deixou aquele lugar, de repente está voltando para lá. Patético. É povo que não conhece a Bíblia. Não vê como Deus trabalha. Coloca tradições acima da palavra. Não, Deus, só tem um Espírito Santo. O Espírito Santo está nessa igreja. Quer dizer, se ele está nessa igreja, ele não pode estar em, outro, em lugar nenhum mais. Larga, ah, não ser bobo. Um paranaense, né? Bom paranaense fala assim, Larga, ah, vamos ser tongo. Desculpem a palavra, mas é que o paranaense sabe o que, que é. É né? o bobo, a pessoa desprovido de... De, de, de inteligência. Para com isso. Vai ler a Bíblia, que você vai ver que isso não tem nada de bíblico nisso. Aí vocês prestem atenção, né? Eu vejo que nessas horas até as crianças ficam atentas aí o que, que ele vai falar, né? Mas é a verdade, gente. As pessoas estão sendo enredadas por não ler a Bíblia. Vocês não vão cair nisso que vocês estão lendo, estudando, aprendendo. Uma igreja que é acostumada com pregação expositiva da palavra, não engole qualquer porcaria. Então, aquilo que para eles né, era uma bênção, virou um laço, virou um tropeço. A tradição se torna maior do que a palavra... Marcos capítulo 7. Eu quero falar um pouquinho sobre isso antes de. É, antes de encerrar, né? É um exemplo. É um exemplo de como o amor à tradição, como aquilo que poderia era uma uma uma lei legítima de Deus, mas a tradição começa a adaptá-la ao seu melhor entendimento para com isso ser beneficiado e com isso invalidar a palavra. Marcos, capítulo 7, versículo 6 em diante, dos 6 ao 12, eu vou ler e daí vamos comentar. Então, ele, responde, e ele respondendo, disse-lhes, Bem, profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, é, ele está falando com os fariseus, a mais alta classe religiosa, os judeus. Como está escrito, este povo me honra, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens porque vós colocaste de lado o mandamento de Deus e guardastes a tradição dos homens, como lavar os jarros e os copos e muitas outras coisas semelhantes a estas, fazeis. E dizia-lhes, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para que possais guardar a vossa própria tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe-o morrer com morte". Mas vós dizeis, se um homem disser ao seu pai ou sua mãe, isto é corbão, acho que aí na João Ferreira de Almeida tá isso é oferta ao Senhor, não é? Isso quer dizer uma oferta, o que poderias lucrar de mim, esse será livre, e nada mais lhe permitis fazer por seu pai e sua mãe, fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito, pela vossa transgressão que vós transmitistes, pela vossa tradição, que vós transmitistes e muitas coisas semelhantes a estas fazeis. O que é esse corban, essa oferta ao Senhor? É, essa oferta ela está é uma interpretação rabínica do, do, dos, dos judeus de Levítico 27, 28 e Números 18, 14. Havia esta possibilidade, digamos, que um homem tivesse suas posses e ele não quisesse deixar para os herdeiros, ou ele não tivesse herdeiro, ele iria até o templo, registraria isso em, em, em documento, dizendo, olha, tudo que eu tenho, quando eu morrer, é oferta, é corban, é oferta ao templo. Essa oferta não podia ser resgatada, essa, isso jamais poderia ser ressarcido de volta pelas leis de, de, de resgate e tudo mais, certo? Isso é oferta, isso era o corbã, previsto na lei aí o que acontece olha só a estratégia tinha aquele jovem é, que por alguma razão não se dava com os pais, por alguma razão não queria cuidar do pai da mãe idoso então quando o pai e mãe envelhecia ele não gostava do pai da mãe, não queria ter essa obrigação, ele ia até o templo e dizia, olha, tudo que eu tenho é corbã, eu quero dedicar isso em oferta ao senhor então por isso, aí os os rabinos, os mestres da lei, diziam, não, então, se você dedicou ao Senhor, você está livre da obrigação de cuidar do seu pai e sua mãe. Estão entendendo? E Jesus está dizendo, olha, quando vocês fazem isso, por causa de uma tradição dessa, vocês estão invalidando a palavra de Deus. Porque é dever. Ele deu um exemplo, ele vai dar outros exemplos, mas ele está falando é dever dos filhos cuidar dos pais. É o primeiro dever. Um idoso está enfermo, está doente, a primeira obrigação é do filho, da filha. Ah, mas é difícil. Quantas vezes esse pai e essa mãe não perdeu noite de sono sentado, às vezes, num banco de hospital para cuidar de você? É a vez sua, de obrigação moral de cuidar de retribuir se esse pai está passando fome esse pai não tem remédio a responsabilidade principal é sua primeiro, cada família cuida dos seus estão entendendo bem? e Jesus está dizendo agora a vocês por por, por desejo, pelo dinheiro, pelo patrimônio, então vocês chegam até a isentar uma responsabilidade, que Deus disse isso como obrigação de um filho cuidar do pai, você disse que isso não tem problema, porque a oferta ao Senhor é mais importante que um filho cuidar do pai, ele diz por conta dessa, dessa tradição, vocês estão invalidando a palavra, E quanta coisa hoje, quantos rituais e tradições estão invalidando a palavra de Deus. E eu já vi muita coisa. Aquela coisa da regra vale, mas não vale para todos. Aqueles que são próximos da elite, esses a regra ela é flexível. Para os que não são tão próximos, ela é inflexível. Pela tradição, por amor a, a, aos bens, invalidam a palavra. É disso que Paulo está dizendo também, olha, aquilo que eu citei a tradição como um exemplo. Né? Paulo está dizendo, olha, esse sacrifício, esses rituais, tudo isso que era para ser uma bênção, e essa expressão é eu que estou falando, né? Então, a sua mesa se torna em laço, em armadilha, em pedra de tropeço e em recompensa para eles. Sejam escurecidos os seus olhos para que não vejam, para que encurvem continuamente as costas. E eu vou parar aqui, para que a gente possa no próximo culto continuar a partir do 11. Né? Se Deus rejeitou Israel de vez ou não nós já temos visto que ele já respondeu essa pergunta lá no começo e vem trabalhando esse assunto até a sua conclusão Senhor Jesus nós agradecemos a ti por todos esses ensinos Senhor nós não, não estamos aqui para lutar por um sincretismo religioso mas sim pela tua palavra por isso, nessa hora, se tem alguém enfermo, nós não, nunca mandamos ninguém colocar copo de água perto do, do, do monitor, nada disso, isso tudo é coisa desnecessária. Se você está enfermo, como temos ali já pedidos de oração, nós levantamos nossas mãos, unimos a nossa fé, pela fé em Cristo Jesus, pela fé em Sua Palavra, nós o tomamos em Tua Palavra, e rogamos a cura e a libertação de todo o mal, Senhor. Porque é somente a fé em Jesus Cristo que pode ministrar as bênçãos, a cura, a salvação a cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe. Isso é mais um sincretismo, não é? Ah, coloca o um copo d'água aí e depois beba o um copo d'água. Uma vez eu terminei de pregar uma pessoa visitando. Eu, eu deixo o copo d'água aqui mas não é para ungir a água não é porque a gente está falando, de vez em quando seca a garganta, você toma um bolo d'água e aquele dia eu não tomei, o copinho ficou ali a pessoa visitando posso tomar? eu falei, Ai, pode não tem problema nenhum não a pessoa virou aquele copo, ah, água ungida eu falei, eu não ungi essa água não não tem nada de ungida aí, é água não deixou de ser água a sua fé não tem que estar na água a sua fé tem que estar na palavra em Jesus Cristo. A gente precisa entender essas coisas. É tanta, porque é tanta ladainha que a gente vê que você fica assim, meu Deus do céu. Ah, eu lembrei de uma agora, né? Eu lembrei. Aconteceu recente aí. Vocês viram, né? Oh, o pastor estava numa unção. Pastor, dá essa camisa para nós. Nós vamos cortar essa camisa enviar para quem quiser os pedacinhos. Oh, meu Deus que coisa, ah, mas tem tipo lá, os lenços, os aventais, é claro que a Bíblia fala disso, mas ela tem uma passagem em Atos 19, depois não se fala mais nisso, Paulo não fica, oh gente, tá aqui, eu trouxe uns lencinhos aqui, para a igreja de Tessalônica, tem, quem quiser encomenda para mim, que eu levo o lencinho do corpo de Pedro, a igreja se preocupava com outras coisas, a fé move as coisas para cura, para libertação. Sim, a fé move. Nós cremos. O enfermo está lá, não tem como é, entrar, não tem como receber oração. O lenço leva lá, põe sobre ele mediante a sua fé em Cristo, a unção com óleo mediante a fé em Cristo. Agora fazer disso uma campanha de marketing. misericórdia, misericórdia, fuja desse sincretismo religioso, entenda que a palavra de Deus é que deve nortear a nossa vida, Deus abençoe a irmã Maria José em São Paulo, irmã Amanda Teles em Fortaleza, suelias Azevedo em Araucária, José Chafão, em Campo Mourão. Romildo e família, lá em Caruaru, no Pernambuco. João Yans e Zenilda Yans, em Araucária. Maria Eni, em Cariacica. Irmão Paulo e Elaine, em São Paulo, capital. É, Jorge Ferreira, em Campo Mourão. João Batista Lopes, em Curitiba. Joás Moura, tá, mas... Joás Moura, em Fortaleza, no Ceará. Matias Cunha. Nilce Yans, também pedindo oração, ela passou por uma cirurgia está nesse pós-operatório, né? nós oramos que Deus possa dar a ela plena recuperação né, da sua cirurgia lembrem sempre também da minha sobrinha Eliane ela está com um tumor em um dos seus rins é, eu creio que Deus pode mudar esse quadro né? ela vai passar por cirurgia, vai ter que fazer a remoção do rim o tumor já tomou conta desse rim, então tem que tirar, não é? Eu fez alguns exames está aguardando o agendamento da cirurgia. José Osvaldo em Piraju, Olívia Leal em Maringá, Isaac Subtil de Oliveira e Família em São José dos Pinhais, Rosa Monteiro e Pedro Chafão em Fazenda Rio Grande, Neuza e Zezé Penido em Rio Claro, São Paulo, Silvia Arruda em São Pedro, Sirlene Reginaldo em Quitandinha, Jessi Scherer em Pérola do Oeste, Terezinha Souza em Barcarena no Pará, Irmão Romildo, já falei, né, Caruaru, Rosa Dorta em Santa Bárbara do Oeste, Irmão Rafael, Camila, Vera e Isaac em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Alexandre Santos da Silva em Piraquara e... Isso, a irmã Terezinha lembrou uma coisa importante. Né? Paulo, quando fala sobre, é, foi bom esse comentário aí, é, não ter companheirismo, não, não, não comer com ele, não é, com alguém, ele diz, quando eu falo isso, você se afastar do mundo, não é com as pessoas do mundo, porque senão você teria que sair do mundo. Mas aquele que, dizendo-se cristão, for devasso, pecaminoso, é a esse aí que se diz cristão, eu sou um crente, e vive uma vida pecaminosa, devassa, promíscua, ele diz, com esse aí você nem senta para comer. Com esse. Porque ele está falando uma coisa e vivendo outra. Certo? Mas... No tocante à sua vida do dia a dia, você tem que conviver, sim, você vive no trabalho e você não precisa se isolar. Pelo contrário, é você quem vai exercer a influência lá onde você está. Você tem que ser luz. Não é você ser influenciado pelo mundo, mas é você influenciar aqueles que estão próximo de você. A ponto de quando for contar uma piada no serviço, você está perto e fala Ih, nem conta, nem conta que ele, é, ele não gosta, ele é crente. Ou estarem contando alguma coisa e chegou o crente. Muda de assunto. Já passou por isso? Isso é tão bom. Você não precisa falar nada. Sua presença muda a atmosfera. Isso é, isso é cristianismo, né? Também. Deus abençoe também a irmão Edmar de Araras, e irmã Valdirene e Wender, em Sítio Recanto da Paz, lá em Cromínia, Goiás. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. E a irmã Cidinha, irmão Joy, sempre participam juntos aí também, né? É, ali em Juquiá, no estado de São Paulo, os irmãos ali em Blumenau, é, irmão Elias e família, irmã, irmãos ali em Cascavel, irmão Luiz Leal, Enés Leal, a irmã Elisama irmão, a irmã Eva, né? Também participam, sempre acompanham a, a programação. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. E amanhã, sete horas da manhã, no canal Tempo do Fim, aí no YouTube, você é convidado a assistir e participar conosco de mais um Devocional Diário. Nós fazemos de segunda a sexta-feira essa programação aí no YouTube. Leitura da Palavra, momento de meditação, momento de oração. Oi? Eu falei o quê? Segunda sexta. E como que é? Segunda sábado. Segunda sábado. Eu falei segunda sexta, mas é segunda sábado, às sete horas da manhã, no canal Tempo do Fim. Você é convidado a participar com a gente. Eu já falei bastante, a mente já começou a desligar aqui, né? O irmão Fernando vai fazer a oração final, agradecendo a Deus por esse bom tempo que tivemos. E é tão bom estudar a palavra, né? Saímos mais cheios de conhecimento de Deus e Sua Palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, que tempo maravilhoso, ó oh Pai, aprendermos mais a Tua Palavra. Imos nos aperfeiçoando conforme a Tua vontade. Tirando os credos, as crenças contrárias à Tua Palavra. Tudo que possamos ter aprendido desde nossa infância que não está de acordo com a Tua Palavra, o Senhor tem moldado, tirado de nós, para que somente a Tua Palavra, pura e verdadeira, esteja em nós. Nós Te agradecemos por isso e pedimos o Senhor continuar derramando as Suas bênçãos, ungindo o pregador, o pastor Adriano, com o Teu Espírito Santo, para esse propósito, ó Pai. Abençoando a Ele, o Seu Ministério, e todos os irmãos, ó Deus, que fazem parte desta obra do Senhor, o Ministério do Senhor Jesus Cristo, que possam estar decididos, firmados em Tua Palavra, e aqueles que ainda estão se posicionando, ó Pai, dá forças e sabedoria a cada um deles. E agora leva-nos em paz, em segurança de regresso aos nossos lares, livrando e protegendo de todo o mal, de todo o perigo, no decorrer dessa semana, nos nossos afazeres, nossos trabalhos Lembrando também da irmã Nilce Anza, Essa recuperação da cirurgia, ó Deus Ó oh, Pai, nós te agradecemos Pela vida de cada um dos nossos irmãos E nos consagramos e nos entregamos a ti Para a honra e glória do teu nome Em nome de Jesus Cristo Amém, Jesus, amém Despeça do seu irmão e a sua irmã E até nosso próximo culto aqui No domingo Domingo a programação segue normal, né? Domingo de manhã, e, do, e Santa Ceia à noite, quem vai votar, vota de, em outros horários, né? É, segue normal, aí tem os horários intercalados aí após a escola dominical, até a parte da tarde, dá para cada um fazer a votação e cumprir seu seu dever.